Meus amigos, eu estou passando por aqui para compartilhar com vocês cinco dicas para você fazer uma boa interpretação bíblica. É muito bom o conteúdo que eu vou passar para vocês, por isso, redobra sua atenção e compartilha com mais alguém. A primeira de todas as dicas para quem deseja interpretar as Escrituras Sagradas, este livro vivo, este livro que... É a palavra de Deus para nós, é a boca de Deus. Tem uma frase que eu acho muito linda sobre a Bíblia, que diz que ela fechada é um livro, mas quando abre, é a boca de Deus falando conosco. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira dica para você é essa. Quer interpretar a Bíblia? Ore, comece orando. Feche os seus olhos ou com os olhos abertos, dobre os joelhos. Dobrar os joelhos é maravilhoso. Porque é a posição de rendição e de humilhação. Ora, conversa com Deus. Não tem como fazer uma boa interpretação da Bíblia sem conversar com o autor da Bíblia. Quando você está orando, você está conversando com o autor da Bíblia, com quem pensou a Bíblia, idealizou a Bíblia, com quem deu as ideias para que a Bíblia fosse o livro que é. Segunda dica. Deixe a Bíblia se interpretar, porque a Bíblia também se autointerpreta. Basta você fazer o quê? Procurar um outro texto bíblico que trate do mesmo assunto ou de um assunto semelhante. E por aí você começa. Você pode, quer ver um exemplo? Aquilo que você lê em Mateus, você pode entender em Lucas. Você pode entender em João, você pode entender em Marcos, até mesmo nas Epístolas Paulinas. Porque a Bíblia é assim, ela e por si já se interpreta. Pastor, então por que eu preciso de livros? É que para chegar ao nível de conseguir interpretar a Bíblia com Bíblia, você tem que ter um conhecimento muito profundo e os livros vão te ajudar nesse conhecimento. Terceira dica, analise o contexto. Preste atenção na história, na cultura, o idioma, as datas, a economia, a geografia do texto e do ambiente que você está estudando. Nunca perca o contexto de vista. Preste bem atenção no contexto daquilo que você está estudando. A quarta dica Compare as versões bíblicas. A Bíblia foi traduzida. A Bíblia foi traduzida. Foi traduzida do hebraico, aramaico e do grego para o nosso idioma. Então, vários tradutores se empenharam nesse projeto lindo. Lindo mesmo, de traduzir a Bíblia. Então, por isso você tem várias versões: a Bíblia revista, edição revista e atualizada. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Você tem a NVI, a Bíblia na Linguagem de hoje. Começa a comparar as linguagens de várias Bíblias. Isso vai te ajudar muito na interpretação. Quinta dica para você, aplique aquilo que você está estudando ou aquilo que você aprendeu. Depois de ler e estudar, Faça duas perguntinhas. Primeira pergunta, o que eu posso extrair desse texto? Ou você vai ter uma resposta linda para isso. A segunda pergunta é, o que eu posso compartilhar desse texto, aplicando com alguém? E se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento sobre interpretação bíblica, eu quero apresentar este curso para você. É o curso de interpretação bíblica criado por mim. É o curso da FATAVE, Faculdade Teológica do Avivamento. Adquira. Vai te ajudar muito no Ministério da Palavra e também do Ensino. E vai te ajudar muito para você firmar a sua fé em Cristo e ampliar o seu conhecimento bíblico. Você que deseja, me liga. 011-97-014-42-13.